Tudo bem com você? Espero que sim, eu tô muito bem, graças a Deus E bem-vindos aí a mais um vídeo, mano E é isso aí, ó, eu tô muito ansioso Pra saber como é que vai ser a partidinha, velho Porque faz muito tempo que eu não jogo Eu joguei com alguns amiguinhos, eu não vou falar que eu não treinei Eu não vou mentir pra tu, tá ligado? Eu treinei um pouquinho aqui antes, né, jogando com os amigos Pra lembrar qual que é o botão, comentar o jogo Isso e aquilo, mas aí Todo mundo acabou tendo que sair, eu falei, mano, quer saber? Eu vou jogar e vou gravar, porque eu preciso Mostrar pra galera que eu tô tentando, tá ligado? Eu tô tentando e eu vou ficar bom, mano Então com a sua ajuda, eu vou ficar melhor clica aqui nesse botão de inscreva-se se você não é inscrito mano por favor tá ligado isso ajuda muito também não esquece velho se você já é inscrito você deixa o like maluco não passa daqui sem deixar o like mano é sério velho eu olho todo mundo quer jogar comigo uma partidinha uma outra partida alguma coisa assim uma coisa lá vamos lá no meu Instagram beleza mano lá eu compartilho o link do meu WhatsApp onde tem um grupo ó só os brother filézão e gente fina e a gente combina e joga vamos, vamos jogar vamos então bora e agora então é isso mano tamo junto bora pro vídeo valeu vamos lá vamos ver se eu me saio out. bem aqui no joguinho é tô sentindo que eu tô muito bugado velho muito muito bugado mas vamos ver se eu consigo hum. bora lá tempo hein rapaziada que não joga isso aqui hein? faz muito tempo acredita que eu fui jogar uma partidinha agora há pouco e cara eu tive uma, uma experiência ruim eu acho que eu vou cair lá na fazenda mano é na fazenda eu tive uma experiência muito ruim bora só vamos mas um cara caindo comigo aqui na fazenda Provavelmente muito mais que um, mas... Ó, vamos abrir aqui, vamos cair nessas casas. Ó, isso é o problema, ó. Eu começo a... Quem não quer um kit médico, né? Vai que eu tomo tiro. Não vi ninguém aqui ainda, hein? Bora, vamos lá. Arma, arma, arma. Pelo amor de Deus, velho. Arma, arma. Pelo amor de Deus, jogo. Boa, garoto. Ó, tá vendo? Eu tô tendo esse problema de travação, mano. Ainda não sei o que fazer. Eu acho que, na verdade, o COD tá dando uma má experiência pra gente pra a gente até mesmo não preferir jogar em emulador, né? Eu gosto de jogar em emulador porque assim Eu consigo gravar mais livre, tá ligado? O problema é quando você joga no celular Eu não consigo ter um desempenho legal Vamos chamar de reforço Dentro da casa, hein? Boa, pegamos Carrega, pegamos um Boa, gostei, foi boa eu não conheço aquela arma, bicho, é uma escopeta, será? Está ela, está ela, eu não conheço essa arma Não Está dentro da safe ainda, né? Então bora Estamos dentro da safe Mano, mudou também, ah, ó, buguei, viu? Viu? Tipo, eu acho que é porque o emulador Uma reforço Boa, vamos lá já... já podemos nos aproveitar das suas coisas, meu amigo muito obrigado e sim não gosto de usar mira mano nessa nesse jogo aqui a não ser uma Sniper boa valeu aí o Anderson por ter dado um salve beleza mano Ter me ajudado aí na mira eu tava com dificuldade e ele me auxiliou rapaziada me deixou hein? Tava trocando tiro com alguém aqui né eu tava tendo uma dificuldade imensa com o tiro e o, e o Anderson aí me ajudou valeu Anderson vamos lá precisava sabe do quê apesar que são 40 tiros mano tiro para bexiga dá para matar dois players eu acho ou mais né o senhor reforça não é eu, assim, mas eu ainda não consigo deslizar não sei como é que faz ainda tá ai caraca mano fui salvo pelo bug velho <risos> fui salvo pelo bug velho <risos> Meu Deus, que burrice. O que, que aconteceu, mano? Fui salvo por um, por um bug, rapaziada. Ai. Tira, gente, for, Vai descer? Bora, desce. Descer? Vem. Ó, peraí, manos, Preciso jogar essa mira fora. Não gosto de mira na arma. Eu não sei se vocês vão concordar, tá ligado? Mas eu acho que a mira... Ela buga muito o jogo, tá ligado? Vamos usar uma vidinha, né, velho? acho que a mira, ela buga muito o jogo, sabe, manos? Preciso colocar a arma, trocar a arma até no botão do mouse. Faz uma diferença enorme. Aquele cara que tá no helicóptero, provavelmente ele vai ficar no giro um tempo. Até mesmo a gente... Até mesmo até fechar o jogo, tá ligado? Tem cara que fica assim, manos, na real. Fica esperando, esperando. É o jogo... Muita bala ali. Eu vou no aberto aqui mesmo, tá ligado? Eu tô querendo fechar caminho logo. Puxa, é onde? Vamos pegar uma arminha agora pra gente não ficar vacilando. É, eu queria saber aonde... Saber não, né? Queria pegar agora o especial do personagem, tá ligado? Tu fica com um armamento meio roxinho. Tipo, armamento não. personagemzinho um personagenzinho ali. Que nem o meu especial. É o robô zumbi, tá ligado? Eles ativam o zumbi. E quando tu deixa esse bagulho no roxinho, mano... É muito bom, velho. Muito bom. E aí, ele dá mais dano no inimigo. Essas paradas todas, tá ligado? Aí, a gente tem que pegar a arma e dar uma recarregada. Ó né, mano. Vamos assim vacilar. Momento final. É isso, mano. Vou lá pra frente. Vamos já entre um dos maiores. Isso aqui é boot. Isso aqui é boot. Tá de boa. Tô dando uma pinada. Mas... É assim mesmo, tá, mano? Relaxa, mano. E relaxa, que eu tô voltando. Então... E outra, eu tô jogando Free Fire. E Free Fire não tem muito a ver com isso aqui. Vocês estão ligados, né? Free Fire é um pouquinho diferente de jogabilidade pra esse tipo de game, né, mano? Mas eu quero trazer alguma coisa assim, mano. Que eu consiga jogar com o pessoal, tá ligado? Ser um pouquinho mais presente aí no pessoal mobile, sei lá. Jogar no PC, vou. Mas o importante é se divertir, tá ligado, bicho? Mentira, pra atrás, mano. Não consigo ver tiro fica... E pro outro lado, tá ligado? Eu preciso ir atrás do tiro, ver o que tá acontecendo. Tava atirando embaixo. O ele atirou em um tava vesgo. Ó, oh, pode. Putz, velho, vai fechar longe. Nossa, tá muito longe. Vou ter que ir pra lá. Velho. Nossa, por que vai fechar tão longe assim, velho? E o helicóptero. aí, será que a gente vai atrás? Meu Deus, que susto! Corte kibbuti. Ih, tá vindo por trás? O que que é? Eu vi, hein? Eu vi, hein? Aircraft Nossa, estou vendo. Me Não sei, voa de helicóptero, mano. Mano, um cara aqui em cima. Putz, tem que ir pra safe Nadando, mano Tô vindo tiro nas costas, velho Se acredita, tem oito vivos, manos. que eu tô jogando mal ainda Eu não sei voar de helicóptero, eu sou muito noob, velho Eu sou muito noob, velho. velho Eu apertei uma pá de jato, velho, do avião, mano Soltou uma pá de coisa, tá ligado? Eram uns míssil velho Eu juro Eu pensei que o laser tava vindo do outro lado Eu juro, velho Seis vivinhos da Silvio e só so, restam cinco jogadores, 4 na verdade. Vai se aproximando da safe na moralzinha. Tô loucão, né, mano? Andando nas... Não tô vendo nada. Não tô ouvindo ninguém. Meu jogo fechou, crashou! Meu jogo crashou, meu jogo crashou! Meu jogo crashou, não. Por favor, vamos esperar o programa responder. Meu jogo crashou, gente. Mano! Não tô acreditando nisso, faltava dois players, velho Meu Deus, meu Deus Crashou, crashou, gente Felizmente. Não é possível, velho Vou ter que finalizar o vídeo aqui Vou ter que finalizar o vídeo aqui, velho hum, Vou ver o que aconteceu Não Acredito Bom, e é isso, família? Você viu, mano? Crashou o jogo no final, só faltava dois, velho. Dois! Dois, a gente ganhava o Berro Encontramos uns boot, encontramos. O pai também tá boot? Sim, também tô boot. Mas o que importa é a intenção, na é verdade? Matamos uma carinha, ficou legal. Foi umas que eu bonitinha aqui, bonitinha ali, mano. E eu espero que você tenha gostado, beleza? Então já sabe, mano, se você gostou, deixa o like Compartilha o vídeo com quem gosta de COD Quer jogar comigo, bora lá no meu Instagram Mano, Fernando Guts, Vai lá, me chama no TV que eu respondo todo mundo Tem um linkzinho aí do WhatsApp lá Que eu mando por lá, beleza? Que aí você entra lá, a gente troca uma ideia, compartilha Fala aí, mano, vamos jogar hoje, pá, beleza? Então vai lá, compartilha com o um amiguinho que gosta do COD Também, tá ligado? Tamo junto Valeu aí, mano, tchau, tchau, até a próxima, hein Uh, eu fui, fui. Ah, bom fim de semana, hein, mano Agora sim eu vou, tchau